Bande Guru Pada Dandam Hakta Binda Sri <coughs> Chaitana Prabhu Bande Nitananda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nanda Nanda Nanda Nanda Nanda Vá-ancha-kalpa-taru-vas-cha-ke-pá-sindhu-be-vacha, pati tá na ng pá va ne bha va namo namah mukang karoti vá chá lang pangu ng lang hait gi ram yad ki pá tha Shnabhakti padidevi shatva tvai namo namaha naraayana namaskritto naran chaitanya rosthama devin sarasvati eva sam tatovajyo om mudire kishna kathupadesh gauri apatrasha prakasa nicha guru bhakti yukto Bhakti pramodaksh jagodhuru. Deyam sadapari bhavagnam babish to do hum. padam siva virenchanutam saranyam. Be tha ti hum monotopa levabad diputam. Yat pa Bispuriji toke mapi gabo vadoshu saradhika kipam shri kishna chaitanya prabhu neeta ananda shyaaddayita gadaa binda shri kishna chaitanya prabhu ananda Shri Adyaita Gada Dharasivasadihi Gaurabhakta Binda Hare kishna Hare kishna Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Rama Hare Ajaanulammitabhujo kanaka bhuda to Shankerta noy kavitaro khmula Visham varu dija palu bande jagat karu karuna bhutaru Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare, Hare. Nama Migang Tabapa Dupankajam Sura Surair Bandito De Barupam Chadada Sinitam Bhavanurupen sadhana rana Ganga teranga manijaata kalapam Gauri nirantarabhishehi tvaam bhagam Nara yuno priya puharam Baran sipura pati shanatham Vagisha Jussha Badane Lakshmi Rijasha Cha Vakshashi Jasyas Tehide Nishinga Hare, Kishna, Hare Kishna, Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hare Hare. Vijita Rishiko Viradanta Munas Lolo Vaisana satam rito sama bahaya guru charanam baneja ivaja santa krita karanodharaja Vigitorishekavayu vira danta munos jaya jatanti antumati kida vyasana satam rito samavaha yo charana boni ja santa no daraja lodo gorya Sri Bhakti, Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahansa Jagadguru disse que a pregação só é possível para aqueles devotos que aceitam o comportamento e o Siddhanta Vichar e a filosofia perfeita de Chaitanya Mahaprabhu. Aqueles que vão aceitar todos os ensinamentos e o comportamento de Chaitanya Mahaprabhu, o ideal de Chaitanya Mahaprabhu, somente esses podem pregar. Outras pessoas não podem pregar no nome da pregação, eles podem criar problemas. Se alguém puder aceitar o comportamento perfeito de Chaitanya Mahaprabhu em seu coração, então tal pessoa pode arranjar benefício para si mesmo e para outras almas. Caso contrário, Prabhupada Bhaktivedanta diz, você tem que pregar diante de você. Fique diante da frente do espelho, olhe seu rosto, seu coração imperfeito e pregue para você mesmo. Primeiro pregue para você mesmo. E depois vai pregar para os outros, depois que você realizar tudo. Esse é realmente é um grande siddhant, Tavichar. A nossa Gaudia, a sociedade Gaudia, o nosso Guru Varga, está de pé nesta plataforma. Sem estar plataforma absoluta, sem ficar nessa plataforma absoluta, uma pessoa não pode ficar falando da verdade absoluta. Não é possível. Durugame pati ki santu O que diz esse verso? Eu sou cego. E um cego, quando procura onde ele deve ir, o caminho para ele é muito perigoso. Assim como o caminho do bhajana, da vida espiritual, que você não pode imaginar o quão perigoso ele é. Eu tenho exemplos práticos. Eu fui até o Himalaia, em lugares muito impressionantes e vocês não podem imaginar. Depois de Gomuk, ninguém consegue subir, pouquíssimas pessoas conseguem subir. Até Gangotri as pessoas vão, mas depois de Gangutri, de Gomutri, eles não conseguem ir. O diz que continuou, conseguiu subir em milhas acima desse ponto pela misericórdia de Prabhupada Bhaktivedanta. Onde as pessoas não vão. Eu sei do perigo da vida material. É como uma grande aventura essa vida. E o caminho do Bhajan é ainda mais aventuroso, ainda mais perigoso. Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós somos como cegos. E, e, por, outro, e por outro modo, por outro ponto de vista, nós temos que entender que os, terrenos, os, os perigos do terreno são imensos. E o tempo todo eu escorrego e caio. Nesse caso, o que acontece? O que devemos fazer? Shri Krishna das Kaviraj podem nos disse que nesse caso nós temos que Simplesmente contar com o suporte do Guru dos Vaishnavas. Essa palavra significa que nós caímos repetidamente durante o processo, nós escorregamos durante o processo, nós cometemos erros. Mas nós temos que segurar firme, os pés de lótus do Guru e dos Vaishnavas. Esse é o nosso único suporte. E Srila Maharaj está dizendo que ele começou essa aula usando um verso do Sri Bhagavat, muito importante. Do oitavo canto, que explica de maneira muito profunda o Guru Tattva, as verdades sobre o Guru, sobre o mestre espiritual. controlar nossos órgãos dos sentidos e nossa mente é quase impossível, a mente é impossível de controlar e por isso Arjuna diz a Krishna, ela é como o vento Krishna, ela é como o vento de um tornado, um furacão, como é possível frear a mente. E por isso Arjuna diz, Você quer me aconselhar, Krishna, que eu controle minha mente, mas eu acho que é quase impossível. Um vento nunca pode ser controlado. E o Sr. Krishna diz sim, é verdade. Como vento, é quase impossível controlar a mente. Controlar a mente é impossível Arjuna para Krishna. É algo além da imaginação, controlar a mente. Mas o Senhor Supremo diz, mesmo assim é possível, como? Se rendendo aos seus pés de lós. Go on But is possible under the guidance of Sadhguru. You are in everybody in a they're practicing. Nós precisamos tentar e praticar, repetidamente tentar. Sob a guia de um sadguru, você vai alcançar o sucesso. Se você continuar tentando, sob a guia do Vaishnava. Ontem nós falamos sobre sannyas. A Maharaj falou disso na aula de tarde, em hindi, Vishnu Priyadevi Ah não, ele também falou ontem que Vishnu Priyadevi é uma grande sannyasi. Haridas Thakur também deve ser considerado um grande sannyasi. E mesmo Vaishnavas que se casaram devem ser considerados uh, sannyasis. Porque o que significa sannyasi? Uma pessoa que está completamente dedicada aos pés de lotos do Senhor Supremo. Então, você tem que estar procurando sempre como poder satisfazer o Senhor Supremo. Esse é o impulso no coração do, do verdadeiro sannyasi. Como satisfazer o Senhor Supremo? Como dar satisfação completa ao Senhor Supremo? Saiba com certeza. Que este é o Sannyasi. O, o Senhor Supremo diz no Gita: aquele que não tem inimigos com nenhuma alma, nenhuma alma condicionada, e ele não tem desejo nenhum, nem uma gota de desejo. Esse é o verdadeiro Sannyasi. Quando que pode vir um, seu, um inimigo? Quando você tem seus interesses pessoais, porque você tem seus desejos, aí os inimigos se manifestam. aí A inimizade se manifesta e a competição. As pessoas compitem porque elas têm desejos, mas quando você supera esse limite, você vai encontrar que o mundo inteiro está sempre cheio de êxtase. Se você conseguir superar, Nesse ponto, essa competição, você vai ver que o mundo está cheio de paz. Se eu vejo que você é o meu próprio coração, como eu poderia brigar com você? Se eu vejo que você é muito querido, que você é meu amado, que você é querido a mim, found, you know, como eu poderia lutar contra você? Por isso said, está escrito no Upanishads. Quando o sentimento you know, das lamentações, ou de qualquer outro, espírito, outro sentimento. A, tudo na verdade está relacionado à super-alma. Vocês, vocês ficam olhando o corpo, mas não devemos olhar o corpo. Daqui a 100 anos, todo mundo que está nesse mundo não vai estar aqui. Todos os corpos que estão nesse mundo não estarão aqui. Mas maya não te deixa entender isso. 100 anos no máximo. Uma pessoa ou outra é capaz de viver mais que 100 anos, 125, mas das 8 bilhões de pessoas que estão nesse mundo, todas essas 8 bilhões não estarão aqui e outras pessoas estarão aqui. Deus. Eles podem ser a geração futura Muitos podem querer ensinar, falar, é dar aula. Dar aula é fácil. E as pessoas podem treinar isso, e aprender a falar de maneira bela, de maneira bonita. Mas nós não estamos aqui dando uma aula de universidade. Eu não sou um professor de universidade, de universidade que você espera uma boa aula de mim. Eu não sou um linguista que você possa esperar uma, uma linguagem perfeita de mim. O que você pode esperar de mim? Uma relação direta que eu recebi do meu Guru Maharaj. Isso eu posso dividir com você. Claro, se você estiver interessado. E assim eu posso dividir, condividir meus sentimentos com você. Então Quando um sadhu consegue ver o mundo inteiro Em relação ao Senhor Supremo Mahaprabhu, nos dá esse ensinamento de amor Ele vai abraça as árvores as flores, Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu dessa maneira. Quando ele And atravessa of... a floresta Vrindavan? até Vrindavana, o que acontece? Ali. Or tiger, elepe, tigres, elefantes, leopardos. Leopardo? <risos> Ninguém Todos os animais se ajustam, nenhum é um ataca um ao outro. Isso é só possível em Vrindavana. Vrindavana, isso é algo natural: ninguém ataca ninguém. Tudo está bem ajustado. Você não é meu inimigo. Assim, eles têm essa concepção, mesmo os animais. E essa concepção não permite outras concepções. Então, Srila Namacharya Haridas Thakur, ou o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ou Rupa, ou Sanatana Goswami, Bhakti Pramod Purigoswami Maharaj, costumava dizer, se alguém faz, tenta lidar politicamente com você, queira te atacar, queira te insultar, queira mostrar a sua posição baixa diante do público, deixa que eles façam isso, não fique ansioso. Porque você não está interessado em ser adorado pelas pessoas. A ansiedade vem. Sim. Se eu tenho desejos, quando a minha vida e morte dependem do desejo do Senhor Supremo, que humor nós podemos expressar? Tudo eu ofereço aos teus pés de lotos. Bhaktananda Thakur escreveu esse kirtana tão lindo. De acordo com o seu desejo, Krishna, minha vida e minha morte vão acontecer. Tudo eu ofereço para você, o que eu posso preservar? Isso é meu, isso é seu, não vem aqui. Não me perturbe. Ontem eu falei sobre isso. Prabhupada disse isso Se não existe luxúria dentro do meu coração Se meu coração está totalmente dedicado aos pés de Lótus do Senhor Supremo Não pode ter medo de nada Você vai ver que tal pessoa Que pensa dessa maneira é a pessoa mais inteligente do mundo Caso contrário, se você realmente estiver interessado A fazer Seva o tempo todo no caso contrário não. E no caso em que você queira fazer seva o tempo todo, também você não vai pensar nisso. Aqueles que não querem fazer seva pensam assim, eu quero viver minha vida do meu jeito, não me perturbe. Se eu sou um devoto, eu deveria dizer, eu estou pronto para enfrentar qualquer evento na minha vida, deixa que os problemas venham. Porque foi escrito isso em tantos os kirtans. Bhaktivinoda Thakur não escreveu isso? Qualquer tipo de problema que eu venho enfrentar, ele acontece para o teu serviço, Krishna. E felizmente eu danço e canto. Agradecido por isso. A oportunidade que você nos dá. É meu êxtase extremo enfrentar diferentes problemas diante do meu Guru Vaishnava Seyra. Problemas incontáveis. Não é um problema, mas mesmo assim eu estou feliz porque eu servi os Vaishnavas, mesmo que os problemas venham. Então dessa maneira, dar aulas é muito fácil, mas realizar e entender é muito difícil. E é por isso que, que cave of havia essa cobra na caverna de Thakur. E por isso ele não What tinha medo dela. O Guru to... Maharaj não. dizia, se alguém quiser te insultar, te acusar na frente do, do público, público deixe eles fazerem isso como Haridas Thakur fez. E eu vou chegar até o ponto. Veja que mais cedo ou mais tarde eles vão desaparecer deste mundo. Eles não podem ficar aqui. Se alguém me insultar, eu fico muito feliz. Assim ninguém pode me perturbar e eu posso fazer meu bájana. Então, meu Harikata é como o Bhajana, então, assim, ele é, é o meu Bhajana mais você elevado, você, claro. Você, se alguém te disturbar, se alguém te insultar, se alguém te ofender, se alguém te acusar, por que você vai sentir problemas com isso? Seja esperto. Deixe seus desejos ir embora. Ontem eu disse, se Anavilas está lá, você pode querer é proteger algum âmbito para você mesmo. Isso pode acontecer. Mas se você quiser abraçar esse seu desejo de ficar fazendo coisas só para você sem Krishna, aí sim é um problema. Se você abraça seu desejo de desconexão, sua luxúria o tempo todo, aí sim o seu Harikata e a sua pregação desaparecem. Se tornam inúteis. Se você aceita, você pode ter desejos de desfrutar sozinho, mas se você aceita esses desejos, abraça esses desejos, quer viver só desses desejos, aí o Harikata vai ser. você não vai ser penetrado pelo Harikata. Se o Harikata, porém, entra pelos seus ouvidos, você vai ter benefício, não há dúvida. Mesmo Radharani fala dessa maneira. Quem, quem fala sobre Krishna diante de mim Me abençoa porque ele, Esse nome entra pelas minhas orelhas Chega ao meu coração E me traz uma reação positiva De Radharani. Nesse Kirtana Também está escrito isso Quem vai falar o nome de Sham? O nome de Krishna diante de mim isso atravessa meu ouvido, chega ao meu coração e eu fico uh, em êxtase. Esse é o Harikata, esse é o Harinama. Esse é o Harikata, esse é o Harinama. O Harikata nunca pode ir em vão. Tenho certeza. Mas se houver alguma ofensa, aí o Harikata bate e volta para trás. Ele não penetra no nosso coração. Mesma coisa que eu disse ontem de Maharaj, se você tomar veneno, mesmo que você não sabe, o veneno vai trazer morte. Assim como a parada, você sabe, você não sabe que você, você cometeu, mesmo assim ela traz uma reação. Mas se você tiver fé e tomar charanamrita, tomar o néctar de Krishna, ah, mas se você tiver certeza de que aquilo se trata de néctar, a pessoa não morre. Então tentaram matar Mirabai, a poetisa. E para Lada Maharaj também. Mas eles sabem que tudo é a misericórdia do Senhor. Então com a fé deles você não morre. Mas nós não estamos nesse nível. Mas, sete, oito anos atrás, aconteceu algo, Maharaj disse, não muito tempo atrás, em Kalma. Lá, eu costumava ir lá, de Shambhava, porque a pessoa que digitava os textos de Maharaj estava lá. Então, ele ia até lá, tomava prachada. Bhakti Pramod Purigusamara tinha um Bhajan Kutir lá também. Então, Maharaj Shambhava ia lá. Guru Nityananda. Muitos Vaishnavas estavam lá, ficaram lá. Então, um devoto estava lá uma vez. Ele queria observar regras e regulações de maneira perfeita. Como o é Ekadasi? -se? -se? Ele seguia vários várias procedimentos. De noite ele não dormia. Hoje em dia é difícil, se você não dormir, você não consegue sobreviver. Então aquele homem que estava lá, ele observava o Ecadas. Eles trancavam o templo, somente ele podia entrar. Ele ficava cantando os santos nomes a noite inteira, com as cortinas da, da, das deidades fechadas. Ele ficava lá cantando os santos nomes. Muitas vezes eu vi isso, de Shambhava. Ele tinha uma pedra na frente do chão, na frente do altar, e ele se apoiava ali, esse Senhor. E um dia, tinha passado a meia-noite, por volta da uma da manhã, uma cobra muito envenenosa. Ele apoiou o braço na, nessa, nessa cadeira de cimento que tinham feito e a cobra picou ele com toda a força. Essa cobra era muito era muito venenosa. Ele teria que ter morrido imediatamente. Ele segurou a mão e não gritou. Ele não gritou. Uma situação de dor extrema. Ele se aproximou do lugar onde a Charanâmetro estava guardada. A, a água de rosas que eles lavavam o Senhor. Ele amarrou o braço para que a, o veneno não subisse para o corpo. Somebody ele estava sozinho. Ele tomou Charanamita e cantava Hare Krishna. E tomava Charanamita, Hare Krishna. Ele não gritava. Se ele gritasse, ele ia acordar Nityananda, as deidades. Ele simplesmente só tomava a Charanamita, Hare Krishna. E de manhã, as pessoas vieram, abriram o templo, ele tinha desmaiado ali. Mas ele estava vivo. A, a, a picada da cobra não o matou. Mesmo hoje em dia, diz Maharaj. Se um Mahapurusha, tente entender isso. Se um devoto puro, If there is one Mahapurush like Bhakti Pram Purigasha, Bhakti Pramat Purigoswama Shalagram. Making. Up to old age Guru Mah used to do. You you see I've seen the picture, nothing from backside and pushing, Guruma is doing everything. Everything in old age. 99 98 I'm pushing from backside with one pillow, he's doing everything. O Maharaj ficava segurando o Bhakti Pramod Prigo, Maharaj segurando as costas dele, empurrando um, um travesseiro para ele poder ficar sentadinho. A Charanamita verdadeira é capaz de curar qualquer doença. Por que falar do Corona? O Corona não é nada. Aqueles que mantêm pureza, o Corona não os toca. Aqueles que mantêm pureza sobre a comida, sobre a bebida, o Corona não os toca. Big Eu estou falando de grandes doenças, Big like, you know, cancer, como like, por exemplo uh, o próprio câncer, leproxy, Le lepra, lepra. Yeah. even uh, some uh, some special uh, disease there. which is if you enter your blood. Tem doenças que se entram no nosso sangue, você não consegue sobreviver. Você pode tomar remédio todos os dias. Tomar milhares de remédios por dia. Aquele germe pode ficar é, passivo. Como eu acho que. Maharaj está falando de, de que se você tem toda a fé possível do mundo em Charanamrita, todas as doenças vão embora. Qualquer doença vai embora. Se você tomar Charanamrita, se tiver fé em 100%, porém. Ah, mas alguém pode dizer, eu tomei Charanamrita e não aconteceu nada. Mas você não acredita? Você tem que ter fé em Krishna. O que não é possível para Charanamrita, pela ajuda da verdadeira Charanamrita, o que não é, tudo é possível, inclusive milagres, mas dia a dia nós perdemos nossa fé, esse é o nosso problema, a fé é algo fundamental, sem ela muitos problemas acontecem. Então Haridas Thakur, nós não poderíamos dizer que ele é um gênio. Gênio é uma coisa simples. O que você quer dizer com que um gênio? Haridas Thakur é o maior devoto de Goranga Mahaprabhu. Pela ajuda de Haridas Thakur, nós ficamos sabendo que mesmo que alguém que queira nos matar, nós não morreremos. Através do nome de Shri Krishna, do Krishna Nama. O Maharaj também provou isso. Eles tentaram cortá-lo com, com espadas, com tridentes, jogaram ele de, uma, de um penhasco. Eles jogaram ele dentro de uma caverna e fecharam a caverna com uma pedra, jogaram, deram veneno para ele e jogaram ele no fogo, nada. Porque para o Lad Maharaj, não é um corpo material. Se você for um corpo material, eu posso matar você, mas se você não é material, como é que eu posso matar você? Se o corpo for Chinmoy, se ele for... Feito de transcendência, como que você pode matá-lo? O corpo transcendental. Dessa maneira. Brahma, Rish Muni, Pralad, Brahma. Todos estão dentro de Haridas Thakur. é uma combinação dessas personalidades. Haridas Thakur não é muçulmano, ele não é um brahmano, ele não é um Shudra, ele não é um sudra, ele não é um kshatra. Thakur é uma alma purificada, um companheiro eterno do Senhor Supremo, de Bhagavan Shri Krishna. Ele não é um corpo material. Então, importa pouco de que país você veio, aonde você nasceu, qual religião você seguia antes, o que você fazia antes. E Arigastakur é a prova disso. Ele é como um documento vivo. Ele é o símbolo da pureza. Ele é o máximo símbolo da dedicação. Ele é um grande símbolo de amor, apresentação, personificação do amor por Deus. Ele contém inúmeros tópicos. Ele nasceu numa vila chamada Puran, no Bangladesh. E lá, muitas um pessoas brigavam. Naquela época. Alguém quer provar que ele era um Brahman, ou que ele não nasceu na uma família islâmica. Porque eles não têm fé nos Vaishnavas. Se eles tivessem fé nos Vaishnavas, eles não iam duvidar que ele pudesse ter nascido como um, um muçulmano. Por que eu vou me perguntar sobre, sobre esses Grandes Vashinavas? De onde eles vieram, scared, de que país so eles vieram? Se eu fosse duvidar de Sadhananda Swami, que tinha crazy? nascido na Alemanha, que era um no grande Brahma, devoto, eu não posso compará-lo com nenhum Brahmana. Bilhões Brahma, de Brahmanas você poderia colocar de um lado. Você pode mesmo assim, na de presença era de era não sei quantos sábios, você poderia Lord, sempre Beber a água que lavou os pés é de Sadhananda Swami. É somente algo possível isso, porque ele fica no colo de Prabhupada Bhakti As pessoas podem me interpretar mal, mas eu amo os Vaishnavas. Eu não penso que alguém venha da Rússia, da Inglaterra, da Inglaterra, da América. Eu simplesmente só amo os Vaishnavas. Esse é o ponto principal. Example, like, not example, like, I can show you. Eu posso encontrar um, big can encontrados nice. exemplos nice. de pessoas que, que podem falar de maneira talk muito talk bem. God, Mas eles nunca falam de Bhaktanathakus. So de... Popular... Oh, about... De... Goring. Ataku, de Prabhupada, eles não falam sobre eles, mas às vezes alguns tolos, os falsos mestres vão falar de Goranga Mahaprabhu para receber um pouco de atenção, mas as pessoas não sabem que tais pessoas não amam o Gaudiya Math, eles falam de Mahaprabhu para desfrutar da popularidade que, que eles poderiam ter dentro do de um ambiente devocional. Quando eu escrevi este livro em Hindi, Even Prime Minister of India, Todo mundo. da India, é um idiota. Ele morreu por causa Ele não assinou. Maraj, está dizendo que muitas pessoas assinaram sudden, e compraram esse end, livro. Maraj mandou essa copieta para figuras políticas, mas que não aceitaram he e it, não receberam. De Gomathapu que o sign, it is derogatory for me, because such philosophies there, such documents there, in whole India, this kind of document, documentary books, was not published. They are reading Marajo está falando alguma coisa? Ah, ele publicou livros e documentos relativos a como nós devemos tratar as vacas, e muitas pessoas se recusam a respeitar as vacas, e é por isso que eles rejeitam às vezes a filosofia. Em algum Harikata, por exemplo, alguém quer provar que Sutadeva Goswami fosse um brâmana. Os Vaishnavas não precisam só nascer na carta dos brâmanas, na casta dos Brahmanas. Por quê? As pessoas que dizem isso não têm fé nos Vaishnavas. Se ele tivesse fé nos Vaishnavas, por que, que ele precisava dizer que eles eram nascidos como brahmanas? se eles não nasceram nessa casta? Eles receberam simplesmente a misericórdia dos Vaishnavas e comportaram melhor do que os brahmanas. Eu posso abrir o Bhagavatam. Está escrito lá que ele não era um, um, um, um, um Brahmana. Ele tinha se transformado em algo melhor do que um Brahmana pela misericórdia dos Vaishnavas. O próprio Sutadeva fala isso. Eu sou de uma casta baixa. Ele mesmo pronuncia isso no Bhagavatam. Por que, que as pessoas querem negar isso? Porque elas não têm fé que os Vaishnavas possam levar uma pessoa de uma posição baixa a uma posição elevada. Ele mesmo diz, Deva, no Bhagavatam, eu nasci numa família muito baixa, mas todos os problemas se foram, pela misericórdia do Senhor Supremo. Muitas vezes as pessoas nascem em famílias baixas, em famílias que não são espiritualizadas, que Maharaj quer dizer, porque eles cometeram ofensas na vida passada. Dessa forma, não é aplicável para os Vaishnavas puros. Ninguém vai dizer, olha, Bhakti Nathaka nasceu naquela família porque ele era pecaminoso. Não. Oragunata nasceu numa crasta de Vaishas porque as disse daquilo. Não. Porque nós sabemos através do Não. Por isso existe, existe esse mantra. Os Vaishnavas não estão amarrados no seu próprio karma. Nem nas suas próprias atividades. Tonhar então, Dastakur nasceu numa família de muçulmanos. E qual é o problema? Porque Advaita Goswai Mahavishnu uma vez disse. Quando Thakur disse, não, não me dê o primeiro prato da prachada, dê para os brahmanas, eu sou ninguém de uma classe abaixada, uma classe baixa, não tenho direito de tomar o patra. E a Duita Gosai arranjou um shraddha para, para os pais que haviam. A Gosai. Ele não tem fé nesses rituais, mas ele faz os rituais para organizar o mundo, para ajudar as pessoas. Se eu canto santos nomes é tudo muito mais, muito mais do que qualquer outra coisa. Nosso acredita nisso, mas mesmo assim eles fazem pequenos rituais porque as pessoas que estão acostumadas com a cultura védica possam respeitá-los. Então, uma vez ele organizou um grande, um grande festival e muitas pessoas vieram da um dia inteira. Ele escolhe é oferecer o primeiro prato da prachada para das E os Brahmanas que estavam ali ficam ofendidos. A Doita Gosai havia cozinhado imensas preparações. Milhares de Brahmanas poderiam vir. Mas eles ficaram bravos porque nós vamos boicotar essa sua prachada, porque você deu o primeiro prato para o muçulmano, para Haridastako, mas mesmo assim a é do não mudou sua opinião. Ele não vai dizer, ah, eu fiz errado, voltem. Ele não vai dizer nada disso. Ele não vai cometer erros. Ele não foi encontrar alguma solução, Ele encontrar alguma solução amigável. Ele disse, então deixa que eles vão. Haridastakur, você estava ali também ficou preocupado. Porque você Por tá brigando, você está falando com eles e eles vão ficar chateados -chat com você? Deixe que eles fiquem bravos, disse Adwaita Gosai. Eu estou seguindo o Shastra. E qual a resposta que ele deu? Está no Shaitanya Bhagavata. Adwaita Gosai diz, não pense. Não se preocupe. Eu posso seguir o Shastra, eu estou fazendo o que está escrito nas escrituras, por isso eu não estou cometendo ofensas, eu sei para quem eu estou oferecendo prachada para você. Se você tomar prachada, então milhares de brahmanas podem tomar prachada de um lado e você do outro, eu deveria oferecer para você, porque você é superior a centenas de milhares de brahmanas. Então nós não devemos dizer que tal pessoa é Shudra, Brahmana, nada disso. Se ele está realmente no caminho da devoção, meu acharan está completamente alinhado com a shastra, com as escrituras. Disse, respondeu, Advaita Gosai, Se milhares e centenas de milhares de brahmanas estivessem do lado de cá e você do lado de lá, é para você que eu deveria dar a praxada. Porque a sua personalidade é mais pesada, mais perfeita. Pesada de autoridade, quer dizer, Maharaj. Então, aqueles brahmanes, porém, saíram de ali e não conseguiram cozinhar. Porque choveu tanto naquele dia que ninguém conseguia acender o fogo. Naquela época não tinha fósforo. As pessoas tinham que proteger o fogo. Se o fogo embora, tem que procurar pela vila toda. Você tem fogo, você pode me emprestar um pouco de fogo aceso? Às vezes eles tinham que ir em três, quatro vilarejos para achar fogo. E eles procuraram em quatro vilas e não conseguiram. Depois eles realizaram, foi a nossa ofensa. Aí eles voltaram no dia seguinte. E eles ouviram que vocês podem tomar a prachada. Se vocês quiserem, quando eles voltaram para a casa de Adwaita Acharya e esse é o poder de Haridastakur. todo dia Adwaita Gosai dava prachada para Haridastakur. mas então ele, disse, ele perguntou por que, que você se ocupa em ficar me dando prachada todos os dias? não precisa Haridastakur disse de tão humilde e a Duita Gosai ficou muito feliz. Was so happy, ele ficou tão feliz que ele não conseguia parar de dar prachada para ele. Às vezes, Thakur ficava junto com a Duita Gosai na sua casa. Mas na maioria das vezes, ele ficava numa caverna. Ele ficou numa caverna feita de... De, de barro, ele ficava ali e cantava três lacas de Harinama por dia. E as pessoas vinham e diziam, nós não podemos ficar dentro dessa caverna, porque ali dentro parece que está tudo queimando, uma sensação ruim, um ácido. Ele falou, ácido? Respondeu Haridas Thakur a não está sentindo nada. Deve ter alguma cobra lá dentro. Eles disseram para Haridas Thakur cobra? Mas eu nunca vi cobra e ah, mas por que, que a gente está sempre sentindo um ácido lá queimando a gente? E esses devotos falaram, a gente vem para te ver, para tomar o seu darshan, mas a gente tem certeza que tem alguma cobra grande lá dentro, porque a gente não consegue ficar lá. E os devotos foram embora e o Haridasa falou, nossa, então se os devotos foram embora é um grande problema, então ele orou. Existe Aridastākura orou, dizendo, existe algum, alguma Rādhājana. Ele não via ninguém na caverna, ele disse, se alguém, se, mas se houver alguma Rāpurusha, alguma grande alma aqui nessa, nessa caverna, você pode ficar aqui e eu vou embora. Ou eu fico e você vai, porque os devotos não estão podendo vir aqui. Aridastākura orou dessa maneira. Ou você fica e eu vou, ou eu fico e você vai, por favor, os devotos não estão querendo mais vir aqui, os devotos são no coração, não posso vê-los, o que fazer? Então Haridas Thakur percebeu que ao meio dia uma grande cobra saiu de dentro da caverna e nunca voltou. Entende? Esse é o poder de Haridas Thakur. Maya veio, Durga, a própria Durga. Com uma figura muito linda. E Haridas Thakur percebeu. Ela veio e mendigou o Harinama para Haridas Thakur. Entende? Ela pediu que ele. Desce para ela os santos nomes de Krishna. E, e antes disso tinha acontecido outro, outro passatempo. Quando Haridas Thakur estava em Venapol. Maharaj disse que já foi lá. É bem na fronteira do Bangladesh. Eu nunca atravessei. Nunca atravessei a, fr a fronteira da Índia, diz Maharaj. Eu vou até a fronteira, mas eu não atravesso. Maharaj foi até a fronteira do... O Bangladesh falou seis, cinco, seis vezes. As pessoas chamavam o Maharaj lá para ele falar muitas vezes no passado. Então houve um Harikata tá lá. Venapur. Lá, eu fui até o Bajan Kutir de Thakur. É um lugar que está descrito no Chaitanya Bhagavata. Venapul é um lugar muito importante, porque Haridastakur tinha feito de Gurgaon. Tomar Gurgaon, eu não entendi exatamente a pronúncia, porque às vezes tem cidades que têm nomes parecidos. Perdão. Então, o dono desse lugar tinha inveja dele, ele tinha inveja no coração. Eu tinha muita inveja, muita competição. Todo mundo respeita Haridas. mas eu sou dono de terras, as pessoas deviam respeitar a mim. Como o caso deste famoso rei, vocês sabem essa história? Então, ben Maharaj era pai de Prito. De novo, eles estão tirando a mão de dois um Lakshmi, e Vithu Maharaj está, actually coming in no Narayana. Desculpem, mas ninguém está traduzindo o Maharaj nesse momento, porque não estamos entendendo. Maharaj está se referindo a Prithu Maharaj, que é um Shakti Aveshavatar de Krishna. Então, Então, essa personalidade. Alguém quis contratar uma prostituta muito linda para provar que Haridastakur era uma pessoa sem caráter. Mas Haridastakur não tinha inimigos. Se você não tem inimizade com ninguém. Se alguém vai fazer um passo contra você, ou uma, uma trama contra você, você não vai sobreviver. Então, eles contrataram Lakshahira, quanto dinheiro você vai levar, quantas, quantas moedas de ouro você vai receber. Ela falou, não se preocupe, eu vou primeiro, vou provar que ele é um caído. He is a fallen soul. Kriya Mama, Kari Da, going there, you know, and he, was to he was to saw different kinds of mm -hmm. ugly pictures, everything. What is Dastakur doing? Hare Haridastakur was cantando Santos Namas. Hare Krishna, Hare, Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare going to do a sacred Haridastakur is going to wait, wait, wait pediu para ela esperar. Ela disse: você tem que me aceitar, que você é muito muito belo. Entender de maneira equivocada. A disse, eu posso aceitar você. Mas ele queria dizer, eu posso aceitar a sua alma. E Lakshahira pensou, ele vai aceitar meu corpo. Ela não podia entender. Você disse que depois do Harinama, você iria me atender. Ela respondeu, mas seu Harinama não acaba nunca. E, e a responde, responde, respondeu, tentei completar esse, esse voto que eu fiz para fazer pra fazer para cantar os santos nomes. Então, todo dia ela estava falando os santos nomes. Ele. Ele pede desculpas para ela, olha, eu acho que hoje não vai ser possível, mas talvez amanhã. Consecutivamente por três dias ele cantou os santos nomes. Você se sente então aqui e ouça o Hare Kata, prostituta. Ele ficou sentado ali três dias consecutivamente no lado de fora do Bajan do, Kutir de do, do, do Haridastakura. Ela ficava ouvindo o mantra Hare Krishna, Hare Krishna. É bom, né? Então, cross, as, as reações que nascem nas dessa situação, às vezes, como... Perdão, eu tive I um é problema essa noite, tu não consegui é dormir. dormir, me perdoem. Já, Então, me Então, ela fica comovida com o canto de santos nomes de, de, de Haridas Thakur. E ela se converte diz, eu vim para lhe destruir, mas eu me arrependi. E ele diz, então vá tomar banho no Ganges e venha fazer vida espiritual. Cante os santos nomes e a partir daquele dia Lakshahira ela se tornou uma mulher extremamente casta considerada também extremamente casta tão casta e tão pura mesmo tendo sido prostituta antes que qualquer tipo de pureza diante dela era considerado algo poderia ser considerado algo barato e é por isso grandes acharas e grandes mahajanas vinham tomar darshan dos pés de lotos de Lakshahira. E por que que isso é possível? Tudo é possível. Você pode se render aos pés de lotos dos Vaishnavas ou você pode perder sua fé. Mas nada é impossível diante da misericórdia do Guru dos Vaishnavas. Você tem que realizar isso. Depende deles e de você aceitar essa misericórdia. Aridastakur você sabe que existe a pedra filosofal, que se você toca um pedaço de ferro nessa pedra, o ferro se torna ouro. Até hoje, os cientistas sabem, sabem que pode existir algo que transforme os outros metais em ouro, transformando a composição atômica dos metais. Ah, os Vaishnavas, eles são mais do que isso, e eles jogam essas pedras filosofais na lama. Eles estão interessados em transformar matéria em ouro. Haridastaku não quis transformar Lakshahira em ouro. É melhor que nós expliquemos dessa maneira. Ele obteve o sucesso de transformar Lakshahira em uma nova touchstone, uma nova pedra filosofal, pois ela poderia transformar todo mundo. Em, em Vaishnavas, nós nos tornaríamos ouro como Vaishnavas puros, se elas nos tocassem. Ela, pela misericórdia do seu Guru, que era o próprio Haridas Thakur, ela se tornou uma pedra filosofal, mesmo tendo sido uma prostituta antes. Se eu a encontrasse agora, eu pegaria as partículas dos seus pés de lótus e colocaria sobre a minha cabeça. Eu poderia lavar seus pés e beber a água que lavou seus pés. Mas eu acredito nela. O nosso corpo material, ele é só uma sacola de, de excrementos. Nós não temos que nos prender a ele. Ela se purificou completamente pela misericórdia de Haridas Thakur Shabhava Durugandi Binindi Tantare Kale Vare Mutti Purishavite Ramanti Mura Biramanti Pandita What I speak Oki Maharajita Sampuli Sabhava Durugandi Binindi Tantare Kale Vare Mutri Purishavite Ramanti Mura Biramandu Murka Aqueles que são murka, aqueles que são tolos, eles buscam um desfrute material. Mas aqueles que são grandes pandits, O Guru Vishnam pode amar você, mas não, não em relação com o seu corpo, em relação à sua alma. Guru é um corpo muito é um saco de urina e o corpo é sujo, ele é uma sacola de excrementos, de urinas. Existem vermes dentro do corpo humano. Os germes, tudo está contaminado. O Vaishnava está interessado na sua alma. Os panditas tomam muito cuidado para se purificar. Mas o corpo, mesmo assim, não é o objeto do amor de Krishna, do amor do objeto dos Vaishnavas. Ah, mas o corpo dos Vaishnavas é algo sagrado. Sanatana Goswami, ele detestava o próprio corpo. Que corpo odioso? Eu também penso assim no meu corpo, eu digo isso diante de tudo assim. Eu digo coisas terríveis para o meu corpo, porque eu não amo o meu corpo, é material. Eu não quero ficar comendo muita prachada para ficar super nutrido, desmaraj. Eu não cuido do meu corpo. A cada fração de segundo eu me arrependo do fato de eu ter um corpo material. Mas o que fazer? Ele é um instrumento para eu fazer bhakti, não é? Então, eu preciso equalizar isso de Shambhava. Através dos pés de Lot Mahaprabhu como Hari das Thakur. o próprio Chaitanya Mahaprabhu dizia, ah, hoje eu me sinto pleno porque Haridas veio me visitar. E Haridas respondia ó oh, Senhor, você é o Senhor absoluto, você está sempre completo. Mas Mahaprabhu se sentia completo porque ele desfruta na companhia dos devotos puros. Se os devotos não estão lá, o Senhor fica triste. Bhagavan sempre com Bhagavan não pode dizer, Bhagavan está jogando com If is not there, is not there. Se os devotos não estão lá, Hello. o Senhor não fica feliz. Eu não vou porque o tempo não me Há tantas coisas Mahaprabhu, here, so many giving Então, Mahaprabhu dá ordem para Nityananda e para Haridas, para eles ensinarem os santos nomes para todos. E Haridas chora e fala, oh Mahaprabhu, você vai tomar sannyasi e vai embora. Mas Mahaprabhu diz, eu vou ficar com você mesmo tomando sannyasi. Então ele leva Haridas Thakur para Jagannathapuri, onde ele vai ficar, Mahaprabhu vai ficar. Quando ele vai para Nilachal Ketra, que é Jagannathapuri. E Haridas Thakur fica do lado de fora do templo como um mendigo. Ele não tem coragem de entrar, porque ele diz, eu nasci de uma família muito baixa. E Mahaprabhu pergunta, onde ele está, Haridas. Haridas está do lado de fora do templo, todos chamam, Haridas, Mahaprabhu está te chamando dentro do templo. E Haridas chora, diz, eu não posso entrar, eu sou uma alma caída, eu nasci numa família muito baixa, eu sou um muçulmano, não posso contaminar os devotos, eu não vou entrar, eu não tenho o poder de entrar. E Mahaprabhu, pessoalmente, Saiu de dentro do templo e correu na direção de Haridas Thakur. Ele foi até o templo de Gambira, de Gambira e falou, Oh, Haridas, se eu não puder ver você, o que, que eu faço? Ah, Prabhu, eu não posso entrar. Onde eu posso ficar? Mahaprabhu falou, não se preocupe. Aqui existe esse jardim perto do oceano e você vai ficar ali. Esse é o lugar para você ficar e eu vou vir te visitar aqui. Você aqui pode cantar os santos nomes Hare Krishna, Hare Krishna. O Mahaprabhu pessoalmente encontra um lugar para que Haridas fique, cantando os santos nomes. Quando Rupa Sanatana vem, quando Rupa Sanatana vem, ele, quando eles vêm, eles ficam com o Haridas Thakur. Nós somos o próprio Arupa a, a e Sanatana vão dizer a mesma coisa para Mahaprabhu. Nós não nos associamos com esse rei que era muçulmano, então nós não estamos, podemos entrar no templo. E eles nunca entraram nem na Gambira para ficar com o Mahaprabhu, sendo duas manjares. Veja que humildade que eles tinham. A humildade é o um comportamento maior, através do qual eu chamo a atenção do Senhor Supremo. Mas eu não tenho humildade. Eu perdito nas pedras. Nas, nas coisas materiais, nos escudos materiais, <risos> Maharaj diz com humildade. Então, Haridas Thakur fica ali naquele jardim, ele canta três lacas de santos nomes e é, é, é dever do Senhor Supremo ir na direção dos devotos puros. Então, ele ia de manhã ver o Arati Darshan de Jagannatha Templo, e ele levava a prachada que ele coletava ali, até Haridas Thakur. You know, o que quer que fosse, Tula-se, Prachada, Chandan, ele ia encontrar Haridas. Kind of Quem poderia desfrutar Any de tanta sorte, de tanta. ser honrado pelo próprio Mahaprabhu? Mahaprabhu ia primeiro encontrar Haridas, todos Mahaprabhu os dias. See, the of Shakur, is Essas Nama são acharya, as glórias de Hari Das Thakur. Topmost Acharya, the whole infinite universe, Namacharya. Who is Namacharya? Nama topmost. Namacharya. Nama, name is a. Ele é o Acharya dos santos nomes. Os santos é nomes são Nama, a coisa mais importante. Nama, está escrito isso, esse verso em Bengali. Krishna, Krishna Nam. Todo o poder está investido nos santos nomes de Krishna. Nam Dharika Todo o poder está investido nos santos nomes de Krishna. Muitos kirtans foram escritos sobre isso, que os santos nomes são a fonte de tudo mesmo que se nós pensamos source, nas infinitas nos infinitos everything. universos eles vêm Krishna. do Krishna nama. Hello. Segue? você entende? Somehow those who are yogi, those who are Gandhi, they're trying their best to get in connection while well, with some cosmic you know, world na infinite os devotos não querem se conectar com os poderes do cosmos. Os devotos querem se conectar com os santos nomes de Deus. Eu posso explicar para vocês, fazerem algo para purificar a condição é, perturbada da mente, se você praticar. Então, os santos nomes são a fonte de tudo. tudo prima, todo o prema, todo o amor puro por Krishna. Nos é distribuído pelo Krishna Nama, que abre como uma flor de lótus, os santos nomes de Deus abre como uma flor de lótus diante do sol. Um dos cantos dos santos nomes é como essa flor de lótus, que está fechado como um botão, que se abre com todo o seu esplendor. Os passatempos de Krishna e Vrindavana estão todos dentro dos santos nomes ele diz em Bakunthura que fez a gente poder voltar aqui, isso é de vico si puno, isso no jogo de puno, chitto hori loy no pass, harinam can express His power gradually, according to my sincerity and love, and finally can show well inside nam all everything on Krishna ilha Krishna dam nam everything yes ah, e quando você perceber que está tudo contido nos santos nomes, você vai ficar surpreso. Da mesma maneira que na semente da, ma da, da, da manga está uma mangueira imensa. mesma figueira, com a semente da figueira, depois de dois mil anos você encontra uma árvore gigantesca. A semente contém tudo. O Harinama é como essa semente. E Haridas Thakur é o Namacharya, é o Acharya dos Santos Nomes. E Chaitanya Mahaprabhu vai dar as glórias mais elevadas a Haridas Thakur. Você é o Namacharya. Às vezes Mahaprabhu diz, por que você canta tantos santos nomes? O Mahaprabhu é muito inteligente, ele vai testar Haridas. Por que você canta tantos santos nomes? Como você está? Meu corpo está bem, mas minha mente está doente, diz Haridas. Por que você canta tantos santos nomes? Você é um siddha mahatma, você não precisa mais, você já foi abençoado. Não, eu não posso cantar menos santos nomes. O Senhor foi testá-lo para provar para nós o grande amor pelos santos nomes que estavam no coração de Haridas Thakur, que ele tinha... Some dentro de day, si, um dia, govinda, it was the standing, it was the standing on govinda govinda every day govinda has a instruction prasadam, I mean, plate, that day also govinda to give uh, just previous day, day. o vem, Haridathan, today I cannot take the why? What happened? I cannot complete my now. So what you can do after? No. Okay, bring prasadam. Taking the tulsi. Okay, you keep the prasadam I can complete the really complete Ah, então Maharaj está contando que Haridastakur não a comia, não aceitava nem a prachada antes de terminar de cantar else. as três lakas de santos nomes. Ele aceitava só uma folhinha e continuava cantando santos nomes, uma folhinha de Tulasi. E ele disse para Mahaprabhu, eu não consigo completar meus santos nomes, então minha mente não está boa. O Mahaprabhu falou, mas por que? Você é um siddha Mahatma, você pode fazer menos santos nomes. Ele falou, não, não é possível, não consigo. Ele falou, não, isso não é possível, não consigo. Eu tenho um pedido para você. você A pediu para Mahaprabhu: Eu sei que um dia você vai desaparecer do mundo material. Arinastako disse para o Senhor Diz Supremo: Ó Senhor, parece que você vai abandonar esse mundo material mais cedo ou mais tarde, talvez rapidamente. Mas me dê então uma bênção para que eu possa ir embora antes de você, porque eu não quero ver esse passatempo. Mahaprabhu. Vai dizer, todo meu passatempo está com você. Se você quiser ir embora, se você for embora, como que eu vou sobreviver aqui? E Verdastaka responde: um pequeno, um pequeno inseto como eu, se, se morrer, o que, que vai mudar na sua vida? Se existem infinitos insetos nesses infinitos mundos. Oh Prabhu, por favor. Me dê essa bênção. Deu abandonar o corpo antes de você. Antes de você eu queria ir embora daqui. Eu não quero ver o seu, o seu passatempo de desaparecimento. Sim ou não, por favor, me responda. E o Krishna é muito misericordioso. E ele preenche os nossos desejos. O próprio Krishna é muito misericordioso. Krishna me salvou do inferno. Krishna muito misericordioso, ele quer nos ajudar. E Mahaprabhu disse dessa maneira, no dia seguinte, porque foi um pedido de Halidaz Thakur, quando eu abandonar o corpo, ele pediu, eu quero olhar para você, quero ver seus lábios de lote e colocar seus pés de lótus no meu peito. E eu vou dizer Shri Krishna Chaitanya. E com esse nome eu quero abandonar o corpo. Por favor, aprove e me dê essa benção. Ó oh, Prabhu, o Senhor não diz nada. Então, Mahaprabhu vem. Haridas Thakur. Ele vai observar os lábios de lótus de Goranga Mahaprabhu, vai pegar os pés de Chaitanya Mahaprabhu no seu peito, e vai dizer Shri Krishna Chaitanya, e vai abandonar o corpo. Então, quando Haridas Thakur abandona seu corpo, e se vocês pudessem ver a condição em que estava Mahaprabhu, porque Haridas foi embora, se eu pudesse mostrar para vocês na prática vocês poderiam realizar o Mahaprabhu enlouqueceu ele pegou o corpo de Haridas nos braços e dançou como um tolo chorando ele falava com todos os devotos por conta do desaparecimento de Haridas hoje eu me lembro do desaparecimento do próprio Bisma ele também queria deixar o corpo de acordo com o próprio desejo. E Haridas Thakur também fez isso. Haridas Thakur quis abandonar o corpo. E ele deixou o corpo porque ele desejou isso. Como, como Bhishma. Eu não pude mantê-lo aqui porque ele, como Bhishma, era uma Mahajana, uma das grandes almas, e desejou isso de abandonar o corpo no momento que ele quisesse. E Krishna aprovou isso, esse desejo de Haridastākura. E Mahaprabhu, pessoalmente, vai dizer, lembre-se, nunca pense de maneira diferente do Guru dos Vaishnavas. Você não consegue entender a posição deles. Você pode pensar que eles são como vocês, como você, mas eles não são como nós. Eles são tão inteligentes que, mesmo assim, eles querem te ser liberado. Eles querem te dar bhakti. Eles fazem uma programação para colocar você dentro de uma, de uma armadilha para eles liberarem você. E agora, Mahaprabhu pessoalmente vai dizer: Krishna é muito misericordioso. Por conta da sua misericórdia sem causa, eu pude me associar com a realidade, disse Mahaprabhu, falando, falando com Krishna, como se ele não fosse Krishna. A misericórdia de Krishna me deu a associação de Haridastakus. das Krishna por conta da sua misericórdia sem causa, ele permitiu que eu tivesse essa associação, essa relação com Haridastakur. Vejam como, como Mahaprabhu, como Krishna, é humilde e como ele é apegado aos pés de do seu próprio devoto. Krishna é tão misericordioso que ele me deu Haridasthakur. Mesmo que eu quisesse mantê-lo, eu não poderia mantê-lo aqui, ele se foi, e ele pegou o corpo de Bharidas nos braços. E ele pegou o corpo de Haridas com tanto amor que nem uma mãe segurando o corpo de seu bebê recém-nascido poderia é, ser comparado ao amor que Haridas Thakur abraçou com uh, um o corpo, a maneira como Mahaprabhu colocou o corpo de Herodas Thakur nos seus braços, chorou e dançou, como se ele estivesse enlouquecido, cantando os santos nomes, e todos os devotos fizeram uma fila cantando os santos nomes, para ver em Jagannatha Puri, vocês já foram lá? Haridas Thakuru used to Haridas Thakur and Mahaprabhu carry, going to dig ma you know, sand, making one Samadhi... putting Haridas Thakur with tears rolling down the cheeks, Mahaprabhu heavily. With the tears of Mahaprabhu everybody taking taking bath and Mahaprabhu taking the body, Haridas Thakur putting in the lap and crying and crying and put uh, sand to yeah. Haridas body. E todos os devotos choravam. E todos colocaram areia no samadhi de Haridas. E quando o samadhi estava completo, Mahaprabhu colocou uma tulasi, ele plantou uma tulasi ali no Samadhi de Haridas Thakur, onde ficou seu divino corpo. E Mahaprabhu disse, é meu dever arranjar um festival. Mas eu não tenho um tostão. Tomahaprabu correu até o tempo de Jagannatha. E falou, eu sou um mendigo, eu sou um Por favor, dê prachada para todos. Mahabu Ele pediu para os pandas. Uh, Por favor, meu haridas. Meu was... hoje foi embora do mundo material. To... Eu gostaria de arranjar um grande festival para honrar. E todos os pandas. Ele era mais prachada e deram para Mahaprabhu tome, tome, leve tudo tanta prachada que cinco mil pessoas podiam ter honrado essa prachada então naquele momento o Gosai Sai e Damodar Prabhu disse não Prabhu vá, nós vamos trazer a prachada nós vamos carregar a prachada porque, porque todos os pandas ofereceram tudo para Mahaprabhu e eles empacotaram essa prachada e arranjaram um grande festival. E Haridas Thakur, no nome do Thakur, big festival que Mahaprabhu giving e Sankirtan. Fizeram esse festival e Mahaprabhu cantava os santos nomes. E ele mesmo quis servir prachada. Ele disse: Ele é o meu Haridas, que se foi, então eu vou servir a prachada. Mas eles responderam os devotos, falaram, mas Mahaprabhu, se você não tiver sentado, quem que vai tomar a prachada? Então eles fizeram Mahaprabhu sentar e serviram a prachada. Depois da prachada, o Senhor disse: aqueles que vão se associar ao Sankirtana, ao partido do Sankirtana, ao grupo do Sankirtana de Haridas, aqueles que tomarem esta prachada, aqueles que darem areia ao, ao Samadhi de. de, de, de, de, de Haridas Thakur, todos eles vão alcançar a perfeição espiritual. Ele levou o, o corpo de Haridas Thakur no oceano. Ele fala com o oceano: hoje você é o lugar mais sagrado de todo o universo. Ele diz ao oceano: neste momento você é o lugar mais sagrado de todo, de todo o universo, que você está lavando o corpo do meu Haridas. To I can então é impossível descrever. De uh, uh, nós poderíamos fazer um, um, um flashback e depois nós vamos falar de Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj, esse grande Mahajan. Então, Haridas Thakur estava uma you vez are conversando are com Sanatana Goswami. Você tem muita sorte, porque Mahaprabhu deu um lugar para você, para Arupa, Sanatana, para Diva, Goswami, ele deu para vocês um lugar em Vrindavana, ele deu muito serviço para vocês, para descobrir os lugares de passatempo de Krishna em Vrindavana, ele pediu isso para vocês, para que vocês escrevessem as evidências das escrituras relativas a isso. E Haridas disse para eles, vocês são os mais elevados, e Sanatana disse não, o mais elevado é você, porque você é Nama Acharya e não há nada mais elevado do que o canto dos santos nomes. Porque ele cantava três lacas de dos santos nomes, três vezes. 64 voltas de japa por dia. E hoje eu gostaria de tomar abrigo neste Mahajan, em Bhakti Vigyanabharati Maharaj. Eu nunca chamei ele de meu irmão espiritual, apesar de Guru deva ter tomado abrigo em Bhakti Goswami Maharaj. Eu considero meu Guru. Eu tive muita sorte de me associar com esse grande Mahapurusha. Alguém queria que eu não me associasse com ele. E eu sinto muito por essas pessoas terem tentado isso. Eles disseram que Bharati Maharaj foi lá falar isso e aquilo, glorificou falsos Vaishnavas. As pessoas vieram querer contaminar a fama de Bharati Maharaj para mim. Eles fizeram uma mistura louca. Você gosta de misturas? Mas eu vou dar dois ou três exemplos para falar sobre o grande caráter dele. Essas pessoas são tolas e vocês têm que entender como são inteligentes os Vaishnavas puros. Bharati Maharaj jamais cometia nenhum, nenhum erro. Eu não posso acreditar que Bharati Maharaj possa ter cometido algum erro. Porque eu o conhecia, eu sabia quanto inteligente ele era. Maharaj está se referindo ao fato de que as pessoas afirmam que Gurudeva tenha bonificado falsos Vaishnavas, mas ele disse que conhecia o coração de Gurudeva e que Gurudeva jamais faria isso. Ele me amava e eu não devia nem dizer isso porque seria como eu fazer propaganda de mim, de Shambhava através da personalidade dele, mas eu tive muita sorte, porém, de Shambhava, de ficar perto dele e Bharati Maharaj costumava olhar para mim e realizar a minha dor. pessoas às vezes ofensivas preparavam a prachada e eu não honrava nada de chambaba eles, eles sabiam que eu não ia comer. E eles me deixavam e diziam eles, ah, ele vai jejuar, deixa ele jejuar. Porque <risos> esses templos eram que nem bufês. As pessoas entravam na cozinha e se serviam antes de oferecer a prachada. Então eu não aceitava. As mulheres entravam na cozinha, ninguém podia pará-las. Elas levavam a prachada embora antes de ser oferecida. Ah. Maharaj Shambhava não aceitava. E Bhakti Balaba, Tirta Maharaj também. Eu estou no Vyasa não posso dizer uma palavra que não seja verdade, sentado aqui. Então, quando a prachada está contaminada, melhor a gente, é melhor é, e a gente, é melhor não tomar. E Bhaktivigyana Bharata Maharaj Gurudeva disse, olha, você pode, Gurudeva falou para Shambhaba, você pode tomar da minha prachada, que eles cozinham separadamente, porque eu já estou velhinho. Mas Shambhava não podia ir lá e dizer para os servos, para os cozinheiros, ah, me dê um pouco da prachada dele. Shambhava preferia jejuar do que se, se, reclamar essa prachada aqui. Mas o mas, é, Gurudeva, ele percebia que Shambhava ficava... É, é, jejuando porque eles contaminavam a prachada, então Guru Bhakti Vigena Bharati Maharaj, nosso Guru Deva, ele ia até a cozinha e dizia, essa, essa prachada que está separada aqui, que não foi contaminada, vocês deem para Shambaba. Guru Deva cuidava disso para que Shambhava pudesse comer, então Shambhava está dizendo, eu não posso usar os Vaishnavas, como um instrumento da minha pregação. Entendam o que eu quero dizer com isso. Eu não posso usar os Vaishnavas como um instrumento da minha própria pregação. Para pregar sobre mim, nem depois da minha morte que ninguém fique glorificando o Shambhaba. Eu prefiro morrer desconhecido e, e, e invisível. Mas se eu não pregar, eu não posso obedecer meus, meus, meus mestres, mas eu não quero que ninguém me glorifique, no momento em que eu morrer eu quero concentrar a minhas, minha, minha mente nos pés de lótus dos Vaishnavas, é isso que eu peço para o Senhor Supremo de Shambhava. eu não quero fama, nem depois da minha morte. E eu tive a, a, a benção de me relacionar com Shilabharata Maharaj de Shambhava. Aqueles que pudessem entender o seu coração, eles não poderiam dizer que Bharati Maharaj estava favorável a Sarajiya Bhakti. O Raganuga Bhakti, não, Mal... não, aqueles que entendem o coração deles sabem que ele não era favorável, porque meu Guru Pada Padma Bhakti Pramodho Maharaj disse para mim, se acontecer alguma coisa com o meu corpo, você pode se consultar com o Bhaktivigyana Bharati Maharaj. Então o Maharaj está dizendo que isso é a garantia. Porque o Guru dele disse, você pode tomar abrigo em Bharati Maharaj se acontecer alguma coisa. Então o Shambhaba está dizendo que ele seguiu Bhakti Bhaktibhala Bhattirta Maharaj ou Bhaktivigyana Bharati Maharaj. Quando eu fui falar Harikatha em Muitas I pessoas know. quiseram parar o Harikatha de Chama das Babaji Maharaj. Eles queriam colocar uma história. Vou mim, entender força eu sou eu Harikatha às vezes as pessoas perguntam, meu Guru nunca disse isso, por que você está dizendo isso? Veja bem, no mês de Kartika, algum discípulo eles cortam a barba diante de Tirta Maharaj. Tirtha Maharaj não reclamava com eles. Isso não significa que ele permitia que as pessoas. Se, se, se, se fizessem a barba durante Kártika. O silêncio do Vaishnava não significa que ele está dizendo que você pode fazer isso. Quando eu digo que nós não podemos chamar Vrindadeva de mãe, ela é um massacre. Ah, meu guru aprovou isso. Eles querem brigar comigo. As pessoas querem proibir os buscadores de ouvir meu Harikata de Shambhava. Porque as pessoas têm inveja do Vaishnava. E Bharati Maharaj uma vez estava lá em Chandigarh. E algum devoto falou mal de mim lá. E ele encontrou o Bharati Maharaj lá. Eles vêm falar, olha, eles vão falar, eles não. Eles vão checar Bharati Maharaj. Shambhava havia dito que não poderíamos chamar Vrinda Devi de mãe. E perguntaram isso para Gurudeva, porque eles queriam provar que Shambhava estava errado. Eles vieram num grupo. Eles chegaram para Gurudeva, que estava em Chandigarh. Eles falaram: olha, eles não falaram que fui eu que falei que não podia, de Shambhava. É possível chamar Vrinda Devi de mãe? E Gurudeva ficou em silêncio, sem saber que eu tinha falado isso. Às vezes ele ficava em silêncio. E Gurudeva disse, eu nunca disse isso, eu nunca pronunciei isso. Foi essa a resposta dele. Então o que ele quis dizer que o que eu estava dizendo estava certo. Se eu chamar Vrinda, Vrinda Devi, Vrinda Devi ir a de mãe, como é que eu posso participar do Guru As pessoas são tolas. As pessoas, coisa coisa to então, As pessoas sempre tentaram interromper Shambhava. E ele estava uma vez cantando, explicando o Srimad Bhagavatam e tentaram interromper, dizendo: Ah, é meu guru não, não, dava, não falava sobre o Bhagavatam, então fale sobre outra coisa. E o Maharaj respondeu. Ah, vocês são tão elevados que eu preciso obedecer vocês. Só de eu olhar para uma pessoa eu entendo como ela é. Vocês acham que Bharati Maharaj ia apoiar um sarrajia? E eu posso dar dois, exemplos, dois ou três exemplos de Chaitanya Mahaprabhu. Você vai querer brigar comigo, mas você não vai conseguir. Porque eu conheço... A Filosofia. Rupa Goswami, e Anupama. Anupama e Rupa Goswami. Encontraram Mahaprabhu em Hilarabad. Balabacharya sabia que Mahaprabhu iria até lá. Então, os devotos colocaram uma Mahaprabhu dentro de um barco. Naquela época, Sanatana não estava lá. Vocês sabem? De qualquer forma. Então, eles levaram o Mahaprabhu até essa, a casa desse devoto de Balabhacharya. E Balabacharya lavou os pés de lotes de Mahaprabhu e colocou e distribuiu essa água para todos, para sua própria família. E Balabacharya prestou reverências a Rupa e Sanatana. Tente entender isso. Senão você não vai entender o que eu estou querendo dizer. Yanupam saiu de longe, saiu. Você não, não nos toque, você prestou reverências para eles. Imahaprabhu riu. Porque essa pessoa achava que Rupa e Sanatana tinham vindo de uma família muito baixa. Imahaprabhu riu. Você pode entender isso somente pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas. Caso no contrário, você não conseguirá entender. Você primeiro precisa se aproximar dos Vaishnavas para entender todos esses passatempos, o significado. Isso foi uma ofensa, Arupa Sanatana. O que você quer entender? Quando Mahaprabhu passou você pode que Mahaprabhu falar estava trapaceando as pessoas. Nesse momento, porque há pessoas que não podem entender quem é elevado e quem não é. Isso não significa que Mahaprabhu seja um tolo. Você precisa entender o coração. Mahaprabhu quis é, trapacear Balabacharya porque ele se achava superior a Rupi Sanatana. E Mahaprabhu aceitou dizer que eles eram caídos porque Balabhacharya se achava superior a eles. Entenderam? Como Sarvabhuma Brahmatacharya que quis proteger Mahaprabhu lhe ensinando Vedanta, a doita Vedanta. Ele disse, você é tão jovem, tão belo, como é que você consegue se manter como sannyasi?" Mahaprabhu diz, ah, eu sou muito afortunado porque eu vou ouvir os seus ensinamentos. Você é um guardião que Krishna mandou, sim, cuide de mim. Senta, ouvi, sente para ouvir o Vedanta, de Sarvabhuma Bhattacharya. E Mahaprabhu ouviu como se ele fosse muito elevado. Mas Mahaprabhu era o próprio Senhor Supremo e ele ouviu alguém pregando a doita Vedanta para ele. E o que nós vamos entender? Que ele sabia o Vedanta? Não, que Mahaprabhu estava trapaceando ele, porque ele queria ensinar próprio Krishna, que Krishna não existe. Por que Mahaprabhu falou isso? Tenha certeza que às vezes os Vaishnavas vão trapacear os trapaceiros. Quando ele dá honra para alguém, quando o Vashonava dá honra para alguém, é porque aquela pessoa, na verdade, às vezes tem muita arrogância. Naquele momento, o Bhuma era o Mayavadi, ele era a pessoa mais barata do mundo. Mas depois que ele se transformou num devoto assim, naquele momento eu queria tocar seus pés de lótus. Então o Senhor, às vezes, trapaceia os trapaceiros. Se você me colocar numa determinada assembleia que não possa ouvir a verdade, o que, que eu vou fazer? Maharaj diz: Eu tenho sorte de poder ficar aqui, de não ser obrigado a ir em circunstâncias nas quais eu precise interpretar uma peça, dizer coisas que não são verdades. Quem vai? Por isso quem vai me convidar? Ninguém me convida porque eu não vou fazer isso. Eu não consigo Guru não pronunciar Vashnava a verdade. Guru Vaishnava e o Senhor, e o Senhor Supremo nunca pronunciam mentiras. Mas às vezes eles são obrigados a trapacear aqueles que querem forçá-los a dizer coisas imperfeitas, a glorificar quem não merece. Quando Rupa e Sanatana resolveram os problemas econômicos, Uh, antes de abandonar o seu próprio lar, eles distribuíram a riqueza que eles tinham. Eles tinham 10 mil, Grupa eles tinham 10 mil moedas de ouro. O grupo deixou esse dinheiro para que o irmão pudesse uh, usar esse dinheiro para sair da prisão que o rei havia colocado ele e ele foi embora ele deixou alguma coisa para sua família para a mãe de Jiva Goswami que era sua irmã ele distribuiu tudo para os brahmanas Irupa disse para Sanatana Olha, eu guardei 10 mil moedas de ouro com um homem muito honesto você vai lá e use isso para você sair da prisão de alguma maneira Eu guardei esse dinheiro para vocês Sanatana disse para o guarda Que estava prendendo ele ali Por ordem do rei Porque o rei havia aprisionado ele Porque ele queria que Ele se mantivesse na posição de ministro Porque ele havia dito Eu não serei mais seu primeiro ministro Chega, não quero mais ser primeiro ministro E o rei falou, eu vou prender você então <risos> Faça então Na minha vida Eu fiz muitas coisas Por você, ele disse para o guarda E o guarda disse sim, eu me lembro O guarda era muçulmano Eu me lembro então hoje eu vou pedir um favor para você. Você me deixa sair daqui? Eu falei, não, o rei vai me matar se eu deixar você sair. Não, o rei não vai te matar. O rei não vai te matar. Você disse que de manhã eu fui até fazer minhas necessidades perto do rio e que eu pulei no rio e que eu fugi e que eu estava com a, a minha corrente e, a, e o peso preso na corrente, a bola de ferro. E aí você vai dizer para o rei que eu afundei na água, então ele falou, olha, eu te dou duas mil moedas de ouro, não, não posso fazer, ah não, três, três mil, não, três mil não, quatro mil, não, o rei, o, rei, o rei não vai poder descobrir, então Sanatana foi e fugiu. Ele ensinou aquele guarda. Se o rei perguntar, se diga que eu fui acorrentado. E ele, porque eu pulei no Ganges e afundei lá. E ele morreu. muslim, sannyasi They can wear black coat, you know. Então, o então, sannyasis, ou seja, a posição de the, pregadores dos do muçulmanos, é vestida de preto, o Maharaj falou. So said, so you, estava relacionando isso com a história. Então, você ia dizer, oh, Sanatana mentiu, então dizendo que ele tinha morrido? Não. Ele estava trapaceando o rei que queria impedir que ele tivesse vida espiritual, porque o rei era um trapaceiro. Ou qualquer coisa que eu faça pelo Senhor Supremo. É bem, é bom. Se eu mentir em nome de ajudar Mas o Senhor, Senhor Supremo é um... para servir o Senhor isso Supremo, isso não é uma mentira, isso é serviço do Mas Senhor um... Supremo. O Senhor Supremo mesmo disse isso. Se você seguir o Dharma, e não tiver fé em Krishna, isso é a dharma. Mas se você estiver fazendo a dharma e você quiser servir Krishna, isso é dharma. Porque Krishna é a fonte do dharma, da justiça. Então os Vaishnavas são muito inteligentes. Bhakti Rakshakshidra, o Maharaj, ele dava a resposta perfeita para todos os sarajias que chegavam até ele. Ele era muito inteligente. Se eu hospedá-los aqui, se eu mostrar amor para eles, eles vão vir até mim, então eu vou falar a, a filosofia verdadeira. Talvez eles tenham ouvido filosofia imperfeita antes, mas eu não vou lidar com ele, eu não vou brigar com eles, eu vou corrigi-los. Bhakti Goswami Maharaj foi é muito perfeito. Ele nunca disse seu guru, diz coisas erradas. Então, de repente, eles perceberam, veja, a verdade é esta. Propada Bhakti Siddhanta disse assim. Bhaktisiddhanta explicou dessa maneira: ouçam a verdade. Ele disse. Se vai lutar com openly, no pode vir to hear Better o Guru, mas ainda eles então, Gurudeva pensou, se, eles, se as pessoas ouvirem a verdade, eles vão mudar. Nós não podemos esperar que todos entendam. No mundo material, nem todos estão prontos. E aqueles que têm coração flexível vão conseguir entender a verdade. Foi assim que Bhakti falou. Gurudeva queria trapacear os trapaceiros, ele jamais pronunciaria um Siddhanta imperfeito. Ele era um grande Vashnava. Eu, eu sou muito grato a ele, eu não posso dizer mais nada do que isso, pois ele me guiou. Ele era uma personalidade excepcional. Ninguém poderia apontar um erro do que ele tenha feito, um caráter perfeito. Ah, a alma condicionada oscila. Mas a mente de Bhaktivigyana Bharati Maharaj era muito estável, ninguém poderia... Poderia entender quanto estável ele era. Seu caráter, seu comportamento, tão, tão perfeito como uma equação matemática. Em frente aos devoteiros, quem pode sentar? Só os Pitajas podem sentar. Em frente ao Bhartim Maharaj, o Acharam era muito perfeito. O comportamento de Bhartim já era perfeito. Imagina que ele estivesse sozinho num quarto e alguma Mataji viesse de, de Chandigarh ou de qualquer lugar e viesse encontrá-lo. A primeira coisa ele chamava o Sevaka, sente-se aqui. Ou ele abria a porta. Chamava uma, duas, três pessoas. E vocês podem checar. Maharaj também fazia isso, Shambhaba. As mulheres poderiam vir das 10 às 11 e meia, mas na presença eles precisam vir com seu esposo, com seus irmãos, com seus filhos. Sozinhas elas não podem vir, porque essa é a regra. As pessoas podem entender mal, se quiserem. Mas nós temos que seguir o que Mahaprabhu fez, o que nosso Guru Varga fez, o que Bhakti Bharati Maharaj, eu aprendi tanto com ele de Shambhava. Eu sou muito grato. Eu preciso confessar isso. Eu recebi misericórdia dos seus pés de lótus. E de Haridas Thakur eu peço perdão para eles por interromper o Harikata. Vigitorisico bayo vira danta muno guratam, jaya jantiam tu motilo lo mupa, jocito. Vasanas a tam rito, samabaha, joguros, jarana, Panchaka puto se